A BASF e a AP Desenvolvimento de Arroz estão firmando um acordo para desenvolver novas variedades de híbridos de arroz. Estão aqui comigo o Maírson Santana, que é gerente de marketing de sementes Brasil da BASF e também o líder do programa de híbridos da AP Desenvolvimento de Arroz. Haroldo Stumpf. E a gente vai conversar um pouco sobre essa parceria e entender como isso pode aumentar a produtividade lá no campo para o produtor. É, começo te perguntando, é, essa parceria é, tem previsão de durar 10 anos. É, a partir de como ela, ela foi é, firmada e o que ela deve trazer para o produtor? Ah, essa parceria ela, é, foi firmada esse ano, né, começando os, os ensaios em abril. Ela tem um prazo de 10 anos, mas a gente não quer acabar. Ela é um investimento de é, longo prazo, melhoramento genético sempre é isso. E o que a gente espera é que, é, com novos é, é, cruzamentos, aproveitando, é, testando os materiais em mais ambientes, em mais locais, é, próximo ao que o agricultor faz a gente consiga colocar essa competição de variedades e chegar na seleção de um material que seja interessante para o agricultor e para a indústria. A AP Desenvolvimento de Arroz já tem um banco consolidado de germoplasma. né? Como esse banco entra a serviço dessa parceria com a BASF? Ela tem um banco consolidado de germoplasma, que foi desenvolvido nos últimos 18 anos com colaboração de institutos chinês e institutos dentro do Brasil e fora. E a ideia é agora a gente vamos dizer, fazer um, um desenvolvimento, um melhoramento conjunto, aonde a, onde a BASF ela acaba colocando todos os seus recursos para para potencializar esse banco, e a AP Desenvolvimento utiliza, tanto através de seus melhoristas, como de seu know-how, a condição para a gente desenvolver novos híbridos e, e variedades. Eu acho que esse é um ponto que a Basf trouxe para a mesa, então a gente tem, vai utilizar esse banco de germoplasma para produzir novos híbridos e variedades, à medida, à, à medida que a gente tenha sucesso. Hoje, efetivamente, em que pé está esse processo em termos de lavouras de teste, em termos de pesquisa, de cruzamentos genéticos? Nós estamos fazendo novos cruzamentos, tanto para o sistema Clearfield como para o sistema Provisia. Né? É um processo que... É, os primeiros cruzamentos vão dar resultados daqui a seis ou sete anos. Tem materiais que já estão em processo de registro, então a gente está testando alguns híbridos é, para ensaios de valor cultivo e uso, que é do Ministério da Agricultura, para registro de híbridos e variedades é, que chegarão ao mercado daqui a três anos. E no processo também tem variedades em todos os estágios de geração, de F1 até F7. Tem materiais elites é, que a gente está testando também. Então tem, tem muita linhagem para a gente entender ela, é, saber em qual região ela se adapta mais... É, se precisa alguma correção, ela voltar para um retrocruzamento ou ser descartada, no caso, né? É, é um processo contínuo de evolução. Hoje são seis lavouras em teste em todas as regiões. Hoje nós temos testes é, na, em Alagoas, três pontos de teste no Rio Grande do Sul e é, no ano que vem a gente pretende uh, ampliar, de acordo com a avaliação que a gente fizer dos materiais, a gente seleciona os com maiores potenciais e amplia os locais de teste. É, já se tem ideia comercialmente quando a primeira variedade pode chegar ao produtor? acho que o Maírson pode pode responder melhor, mas a gente aponta para daqui a três anos na safra 2021 começar a colocar materiais no mercado. Geneticamente é um processo complexo, né? Porque são vários cruzamentos, testes, descartes até chegar uma variedade ok, né, para comércio. Geneticamente é complexo e também é um processo demorado. Então que passa por diversos cruzamentos. É como a gente estava a explicitando nós temos duas gerações que a gente consegue fazer por ano e o melhoramento ele passa por vamos dizer assim, por algumas, por algumas boas oito ou doze gerações então, claro que a gente nessa parceria já, vamos, vamos dizer Pega um processo em andamento. Hum. Então, quando a gente aponta para três anos, é que se tem muito material já em desenvolvimento. Já se ganha anos de pesquisa. Uh, né? Se ganha muitos anos de pesquisa, exatamente. É, e a gente teve, é, Maílson, nos últimos anos, aí uma queda de consumo de arroz pelo consumidor. Consequentemente, o produtor desestimulou um pouco e passou a plantar menos, produzir menos arroz. De que forma... é o híbrido pode incentivar essa volta do aumento da produção e animal o produtor a voltar a investir na lavoura? É, o, o arroz como comida básica de uma população, ela passa por processos de transformação. Então, o consumo de arroz nos últimos anos, de acordo com as, pe as pesquisas ah, da Conab e IBGE, ele tem reduzido no Brasil e o consumidor está mais exigente. né? Então, ele chega no supermercado para comprar, ou agora a moda é sair e comer em restaurante, ele quer um arroz que seja é, agradável ao paladar, é, soltinho, sem cheiro, sem cor, e, e isso dificulta ainda mais para pe pesquisa, se antes eu tinha que fazer 500 cruzamentos, é, ao longo de todo ano, ao longo de 10 anos, para chegar num material comercial. Agora, com a exigência do produtor, que ele tem mais opções na mesa, uma diversidade para ele escolher no, no, no, no, na comida aquilo ali, então eu tenho que ter uma aparência é, e ser mais atrativo para ele na hora de ofertar um bom produto. Então, o que a gente quer com o híbrido, ao longo dos anos, eh, você vai pesquisando, incrementando esses ganhos genéticos e chegar com um produto que agrade ao paladar do consumidor brasileiro eh, e eh, mantém a sustentabilidade do agricultor. O principal é que o agricultor cada vez mais precisa produzir mais com baixo custo. E a gente acha que o híbrido... é eh, no futuro, irá proporcionar para ele. Por isso que o investimento em pesquisa não pode parar. A gente não pode deixar os bancos de germoplasma que tem hoje no Brasil, eles desacelerarem. Né? O que a gente quer é que eles continuem trazendo oportunidades para o mercado. Obrigada, parabéns pela parceria, uma boa sorte nessa parceria, que saiam bons e produtos aí, ter... que saiam bons Obrigado produtos e que o, o produtor tenha né, a, a sua efetividade lá no campo com um bom produto. Obrigada. Esse é o nosso desejo também e agradecer a vocês por comunicar também é, o agro para toda a sociedade numa linguagem fácil, porque é, falar de melhoramento genético, falar de híbrido num ambiente... É, não agro não é uma tarefa muito fácil. Que venha um bom produto, né? Que venha um ótimo produto. Eu sou Elisa Malicheski, aqui da sede da BASF, em São Paulo, para o portal AgroLink.